Salve, rapaziada. E nesse sábado na brasa eu vou mostrar para vocês como que a gente prepara aquele nosso tradicional churrasco de domingo. Bora lá? Bom, para começar nosso assado de domingo, então, eu vou hoje vou fazer o fogo na firebox só com lenha, porque a gente tem bastante tempo aí para para estar tá fazendo essa brincadeira. Então eu vou pegar uma lenha, uma lenha um pouquinho mais fina, vamos largar no firebox aí e já vamos começar a fazer o fogo para gerar um bom braseiro para o nosso assado. Enquanto vai fazer fogo com lenha, para começar o fogo é um pouquinho mais difícil, e, mas tem que cuidar para não abafar muito o fogo. Entendeu? Tem que deixar ele respirar. Tu começa com fogo pequenininho, deixa criando oxigênio ali, pegando oxigênio. Pega uns pedaços menorzinho, Aí tá? isso aqui ele vai começar a queimar e vai aumentando gradativamente. Aí já tem uns pedaços maiores aqui que assim que pegar, tu vai largando ele por cima. Para nós fazer um braseiro bom aí, para puxar para o nosso assado agora é só esperar muita calma nessa hora bom enquanto está assando ali já é aquela técnica do limão né vamos dar uma limpadinha na grelha porque faz tempo aí que eu não uso essa grelha está uns dias parado Bom, e hoje nós vamos preparar aqui uma paletinha de cordeiro. Tem uma carne que deixei na salmoura desde ontem aqui, já está pegando um gostinho legal, foi só ela na parrilha e uma linguiça aqui para sair no aperitivo. Então a paleta aqui nós só vamos temperar com, vamos largar aqui um azeite de oliva em cima, espalhar legal nela, para pegar bem o gostinho. Tem outra receita de paleta de cordeiro no canal aí que a gente esse com papel alumínio também fica bem legal e botando um vinho. As hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Eu só vou largar na grelha hoje, não vou, não vou botar no alumínio. Largar um pouquinho de sal. Aqui eu tenho sal já com tempero de ervas finas. Só vou largar um pouquinho de sal aqui, não precisa botar muito não. E vou pegar aqui um malho um granulado. Também vou largar em cima aqui para dar um gosto bacana na, na nossa paleta. Aí eu alho bem a gosto, espalhar bem. Deixar descansando um tempinho aqui enquanto o nosso braseiro está fazendo a brasa ali. E depois vai tudo para o fogo. Então aqui a paleta já está temperada, vou deixar ela um pouquinho aqui. E aqui eu vou enrolar essa linguiça aqui. E aqui vamos atravessar aqui para não abrir a hora que a gente botar na parede. Só para ficar mais bonito. Traseiro já está no ponto. Agora eu vou largar aí, começar largando a paleta. Preciso um tempinho maior. Muito barulho. Mais um pouquinho daqui a pouco a gente já larga a linguicinha ali para ir servindo. Bom, agora, agora aqui a patroa trouxe o, o que tem aqui. Tem quatro batatas. Batatinha doce, né? As uma cebola com. É batata doce? Não, batata inglesa. É, ela que entende, inglesa. Abobrinha, que eu dividi em três partes. E uma cebola. Aí eu coloquei páprica uh, defumada, um pouquinho de pimenta. E sal e azeite. E é isso. E vai tudo pra brasa. Vai pra brasa. Bora botar isso aí no fogo. Bora botar essa linguiça no fogo agora. Bom, e aqui eu vou... Eu já botei bastante lenha aqui, que vai dar para nós terminar o assado. E agora eu vou pegar nossa grelha aqui, ó. Vou botar em cima da Firebox. Depois que baixar o braseiro, vou deixar ela queimando a gordura. É uma grelha que a gente usou essa semana. Então ela vai queimar toda a gordura, vou dar uma limpadinha na grelha. E depois eu vou puxar aqueles legumes pra cá. Pra finalizar eles aqui com um foguinho, um fogo um pouco mais forte. Oi, pra acompanhar é. nossos churrasco, nós vamos fazer uma rosinha. E vamos aproveitar o potencial de firebox, né? Que já temos fogo lá. A Michelle já vai botar no fogo, que a responsabilidade é dela, né? Dos acompanhamentos. E tá aí. Tá aí. Continuamos no nosso churrasco de domingo. Bora lá! E aí, para acompanhar então o churrasco, a gente fez um arrozinho, um arroz tradicional, né? bem básico, mas para aproveitar o fogo aqui na brasa, a gente já fez no box aqui, tá? Então o segredo é deixar no fogo mais baixinho aqui, mas sempre borbulhando, né? E ficar de olho. E aqui agora eu vou pegar um melzinho. E eu só vou botar ele aqui nesse na... recipiente para amolecer. Aí, depois, na hora de servir, a gente vai só para poder dar uma pinceladinha na carne. Aí, de quem gosta do agridoce, aí, fica sensacional. Se quiser adicionar aí um... um hortelã também, fica legal. Mas hoje a gente só vai usar o mel mesmo. Mas fica uma dica aí, se o cara quiser usar. E acho que o agridoce combina muito com a carne de cordeiro. E seguimos no churrasco. Bom, pessoal, aqui nós estamos finalizando o churrasco já. Então eu vou pegar essas batatinhas aqui, que ela ainda não deu ponto. Eu vou jogá-la aqui em cima da grade da minha Firebox, que não está com a temperatura muito alta. Para tá? Pra gente finalizar agora e dar aquela tostadinha nos legumes aqui. Eu já deu uma amolecida, mas eu quero que ela dá uma, uma queimadinha. Então para aproveitar o braseiro que está aqui no Firebox, a gente vai puxando para cá. Eu vou pegar nossos legumes, botar aqui no vasilhame, aqui, essa nossa cumbuca, Tá tudo aqui. E aí, para dar um gostinho legal, a gente só vai largar umas redes de oliva. E vou largar aquele salzinho Agosto. Vamos pegar essa nossa linguiça aqui eu vou largar aqui a farinha de acompanhamento E agora pegar a nossa carne principal Bom, aqui eu vou pegar o mel que ele já derreteu todo Tá quente aqui, então tem que cuidar Pode levar lá, Mayara Vamos pegar o nosso trato principal eu vou largar aqui na nossa bandeja. E bora servir isso aqui agora. Bom, rapaziada, é isso aí. Agora é levar para esse povo comer. Fizemos assado aí, a gente botou ó. Começou aí em torno de nove da manhã, agora já é meio dia e meia. Pega a carne. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso churrasco de domingo. Porque hoje é. Sábado Dona Brasa! Tamo junto! Você coloca cada um no seu prato, mel, né? é isso? Não, é, pode. Ir. Gente, olha que chique tá. Ficou sem jeito, parece casamento, quando. Eu... Eu, acho que era do, eu acho que era do casamento que a gente pegou. vai ter mesmo ali, né?